O que tinha, o que interessa é o que vai ter agora. Entendeu? Esvazio, e deixa que eu encho eu coloco um são e agora ele vai ter uma nova finalidade, vai ser cheio de mim e não do mal que estava antes. Então Jesus olha para esse indivíduo e vai devolver a ele. Quem aqui jogou leva de gude quando era, que as de gude? Nossa, legal! Você lembra quando você perdia tudo? O que, que você tinha que fazer? Sair. Da brincadeira, não era? Mas aí você tinha um amigo que te emprestava Umas três bolinhas E com essas três Você voltava para o jogo Jesus está dizendo para você hoje Você jogou seu crédito fora Sua credibilidade no seu casamento Para com seus pais, para com seus filhos Para com o comércio, para com a vida cristã Você jogou fora Mas hoje eu vou devolver você ao jogo Eu vou colocar crédito para que você possa Ingressar novamente e mudar seu futuro Você está conseguindo entender? Nós precisamos entender isso.